caverna aqui tem mais um, tem mais um encontro. Vou salvar. Vou preparar para o próximo encontro. 13. Vai é pra dar, vai é dá. Vamos ver. Vamos ver qual vai ser o próximo Pokémon, gente. Uh. Nunca tive esse Pokémon. Não faço ideia de qual tipo ele seja. Acho que é pedra. por enquanto tipo, vai pedra e planta, talvez. O que eu tenho para ele? Deixa eu tirar um... Não. Tira bem pouco. O que é bom. Eu vou paralisar ele então. Eita, deu um crítico. Outro crítico. Não, captura captura captura. Ele vai ficar aumentando a vida dele cada turno, vai diminuindo minha chance de capturar. Velho. Um, dois, três. Uhum. Uhum. Oh, acho que eu dei o nome de todo mundo que tava no chat já, então... Vamos colocar aqui... Plantim. O meu time tá muito forte, cara. Comparado com ontem, meu Deus do céu. Isso é gelo. A elétrica é forte contra gelo? Não. Acho que não. É. Ele é gelo, acho que terra também. Ele é que eu vou fazer, mas tudo bem. Se a um ataque de gelo, ele me ferra. Ah, efetivo, acho que ele sai é terra. Não, não é não. Preciso aprender logo os, os tipos dos pokémons, vai tá feio aqui. Dragonair. O que eu faço com o Dragonair, cara? Aí. Agora tá garantido. Purge. O que diabos é um purge? Eu vou trocar, vai. Vamos colocar devs pra, pra treinar um pokémon, não tá treinando muito não. Stomp. Vou tentar ataque forte agora. Não deve ter sido a hora certa de treinar não. Constrictor. Boison. Vamos lá. Ingrain. Ele faz barulho de, de golpe efetivo que dá um medo, cara. é efetivo. Resiste, resiste, resiste. Ah, qual jogou? Vamos de 10. Ah, não dá pra trocar, velho? Que problema é essa? Ah, porque eu grain, né? é porque olha o desengren, né? Quero por isso. Será que eu vou perder meu bichinho? Ih, rapaz, será que eu vou perder meu. Descongelou. Vou dar um constrict. Nossa. Não, cara. Faz isso comigo. Eu não estou suportando mais. <risos> ainda bem que ele não está usando só esse ataque de gelo, senão já tinha morrido. Só mais um, só mais um. Batalha, hein? Nossa, não foi ainda, cara. Pelo amor de Deus. Esse aqui foi sofrido, hein? Meu Deus, cara. Tem mais um ainda. Bom. Tem o ataque de. Não. Posso trocar? Não, não posso. Beleza, então. Basta. Vai, é, fica doidão aí com o ácido. Batalha chata essa. Meu Deus do céu, cara. Curar todo mundo, enfrentar a equipe Rocket. Sair da caverna, pegar meu próximo encontro. A ginásio da Mish. Swalot. Eu dei dois críticos ao de ação Ah, Não, esse meu era é aqui de tá bom mesmo Outro crítico, cara, acho que foram três críticos seguidos Swallowed Quer é Show é o mesmo que eu acabei de... é Quatro críticos seguidos, cara Cinco críticos seguidos Como assim, cara? Tá, então vou pegar um fóssil aqui e aí, não sei em qual cidade, mas pra frente eu consigo transformar ele num Pokémon aleatório também. Vão curar, vamos. Rota 4, encontro novo, que eu posso capturar. Ah, eu devia ter comprado Pokébola. Maitina. Olha lá, que ataque. <risos> Tirou muito mais do que eu pensava. <risos> então vamos vamo pro Coringas. Vamos dar uma paralisada nele. E agora, quase Pokébola assim. Vamos ver se dá. Um, dois, três. É. Que fácil, não esperava isso não. Que nome que eu dou pra ele, gente. Irineu, você não sabe nem eu. Anos. Já que eu não tive nenhuma sugestão melhor, né? Acho que eu já vou enfrentar a Misty logo de cara. Eu acho que eu consigo, hein? Se fosse todo mundo de água, eu com certeza conseguia. Porque eu tenho dois pokémon de planta e um elétrico. Gelo. Gelo, ele ferra um pouco, hein? Não tem nada pra gelo, não tem fogo. É só o Chris que tá. desse jeito. umbrão Vou mandar Bebes. Para meter ele uma porrada. Aí ó, aí a vaquinha Debis. Bem na hora que você falou. Tá viva por enquanto. Eita, vou morrer. Quem é o Anus? <risos> é um cachorrinho que eu capturei. Chama Maitia, né? Esse é o Anus. Aí o nome anos vem bem da, da criatividade de Coringas, tem comentários nesses nomes, um pior que o outro. Caramba, leva 19, não esperava isso não. Caramba, não tem nada pra enfrentar esse bicho não, cara. E aí eu vou ganhar a insígnia. depois eu vou enfrentar o Rival, e aí eu vou encerrar por hoje, que eu... foi onde eu morri ontem com o Rival. Só tenho dois que aguentam porrada, 24 e 18, mesmo assim ó. A Misty vai ter um Pokémon level 21, se eu não me engano. Se vier Pokémon tipo água, eu tô ferrado, cara. Porque, O meu Pokémon mais forte é tipo terra. Acho que não vai virar água, não. Seria muito... Tá lá. Vamos ver. Geodude. Dá pra ganhar? Coringas. Oba, Mega Drain. Mas a minha época só que era... A coisa, não né? era só pra gente não, é isso, não. Era Pokémon, né? Nossa, eu tô ferrado, cara. Tô ficando famoso. Cinco espectadores. Já é quatro a mais do que normalmente eu tenho. Mas isso não vai ficar assim, não, cara. Coringas não vai morrer, Coringues. Eu tenho poção? Uma? <risos> que doença. Não é efetivo, mas paralisou, tá vendo? Ah, beleza. Deu certo. Não! Ela oh, tem posição. É, mas ele não vai me acertar mais um ataque. Não é possível, Tá. É possível sim. Mas é, é bastante azar, porque ele tá paralisado. E ele tá com 3, 2 ou três sem de ataques. Se ele não for atingido pela paralisia, ele vai errar o ataque. Só me atacou uma vez, hein? Oh, beleza. Ninguém morreu. Parece até um sonho. Vou curar, vou salvar, vou enfrentar o rival e vou encerrar por hoje. Com uma sensação muito melhor do que ontem, que nessa hora aqui eu tinha dois pokémons, um era inútil. E eu perdi para o rival de forma humilhante, que eu não tive nem o que fazer. Yo, peidinho é o nome do meu rival, peidinho. Yo, Mercelo, que é meu um nome que eu esqueci, de esqueci de colocar o A. Ah, struggling along back. here. Yeah, great. great. Uh, pegou um monte de pokémon forte e esperto. Quer, quer ver o que eu peguei, nessa né, safada? Vamos de deaths. Vamos de Deadpools. Vamos torcer pra ele não dar um, um ataque lutador, porque, né? Uh. Coisa linda. Eu acho que ele é um ataque muito forte, cara. Nossa, tirou quase nada. Acho que. Inseto. É. E elétrica não é fácil quando tem inseto? Porque ele é voador. Ou não, talvez ele não seja voador. O oh, beat aqui tipo, ah, deixa eu ver isso aqui. Eu não tô não tô entendendo. Ou eu tive certo só. Entendi. Será que vai dar? Não, não, não, não. Amiga. Marston. Sim. Vamos de Coringas contra o Marston. Será que aqui já. Acho que aqui ele já é terra. Hum, talvez não. Né? Acho que sim. Speed caiu. Hum. Caralho, que susto. Top. E vem aí do rival que me matou. Né? Coisa linda, gente. Eu teria mais um encontro ali na frente, mas eu tenho que duelar contra cinco carinhas antes. Então não vale a pena. Eu vou passar no mercado e comprar 10 poké Pokébolas. Beleza, aceito a minha grana. Vou dar uma salgada aqui. Pra quem assistiu do começo ao fim, não seja bobo pra fazer este novo. E não sei se eu vou fazer mais depois, outro dia. Mas é divertido, cara. Eu gosto de Pokémon. Queria ver se eu zerava. Desse jeito aqui, com o Nuzloc, com esse time aqui que tá, tá bem forte, comparado com os outros que eu já tive: Cris, Sacrifício, Debs, Coringas, Plantim e Anos. Que eu preciso treinar o Anos. Aí, quem for especialista aí, vocês podem me dar umas dicas. Mas por hoje vai ser isso. Falou, pessoal! <música>